Fala aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você, né? e hoje num local diferente, estou no aeroporto aqui aproveitando, não deu tempo de deixar gravado os nossos vídeos como a gente sempre faz, mas eu quis trazer esse tema importante para vocês, né? eu vou falar um pouquinho sobre a mudança do mercado livre que tá marcada para dia 12, sobre os títulos, então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente continuar, né, não esquece de se inscrever aqui deixar o seu like para você sendo avisado sobre o que a gente solta. Né? E não esqueça, tá certo? 27 de agosto, às 8 horas da noite, nós temos um hangout, um webinário. Eu e você, então se inscreve, o link está aqui embaixo. Mas falando um pouquinho sobre os títulos, eu não tinha me posicionado antes, por quê? tá? Nos últimos 15 dias eu tive umas cinco vezes no Mercado Livre com assessores e com diversos, diversas pessoas lá dentro e não estava claro como que seria essa mudança do título. Certo? Segundo eles, tá? essa mudança tem teste, uma fase de teste. E, teoricamente, não deveria nem ter sido divulgado. Então, ela foi divulgada, mas isso é um teste. Então, como vocês já viram, pelo menos nas minhas contas, eu ainda estou conseguindo alterar os anúncios tranquilamente anúncios com mais de 500 velas, anúncios com 50 velas, com 20 velas, com 200 velas, com mais de 1000 velas e eu consegui alterar tranquilamente. Certo? Então vocês vão vir um pouquinho no aeroportos falando bem, mas não problema, é Não, não esquece. Já estão a perder seu Só que eu quis trazer esse assunto para vocês. Então, teoricamente, o que vai acontecer é que a gente não vai poder mudar os títulos dos anúncios com anúncios que tiverem vendas, mas não tem o que, que eles consideram anúncio com muitas vendas, certo? A justificativa para isso é que tem pessoas usando de forma errada essa alteração de anúncio, aplicando golpe, trazendo prejuízo e dor de cabeça para todos os lados. Como a gente sabe, nem todo mundo usa da forma correta. E quando você altera um anúncio, ele já altera até para os compradores que compraram por você. E aí gera todo aquele transtorno do cara falando pô, mas eu comprei outra coisa, e aí? E tudo mais. Então isso vai ser evitado por eles. Mas ninguém sabe se isso vai acontecer mesmo, porque vai um pouco contra a questão da gente melhorar os nossos anúncios, tá certo? Então como eles que a gente melhore os nossos anúncios com o tempo, que a gente evolui o nosso conhecimento, não faz sentido eu ter, na verdade, um bloqueio na abundância de título, já que o título é um dos fatores mais importantes para o nosso anúncio ter relevância ter posicionamento e efetivamente a gente conseguir vender, tá certo? Então não sabemos como vai ficar, pode ser que eu esteja gravando hoje e amanhã ou hoje mesmo comece a valer a regra, mas por enquanto, até onde eu sei, até tenho informação, não sabem se isso realmente vai ser ativo e como que isso vai estar, tá certo? Então comenta aí aqui embaixo, diz se está sendo ativo, se o teu você ainda está conseguindo alterar ou não está tendo. Eu fiz essa pergunta no Insta e ontem as pessoas respondendo para mim, 76% das pessoas que estavam conseguindo alterar os tipos, e aí, como é que tá do teu lado, tá certo? tô partindo em para Santa Catarina em mentoria. Caso essa alteração venha... A acontecer, né? O que eu acho que a gente vai ter que fazer é realmente trabalhar com anúncios com mais produtos dentro do mesmo anúncio. E com isso, você consegue fazendo anúncios mais genéricos para quem tem uma necessidade extrema de ficar trocando os produtos, tá certo? Não é o ideal, tem a questão da relevância, mas seria uma forma de você poder trocar os produtos do anúncio sem precisar trocar o título do dos anúncios, tá certo? Então, por exemplo, você tem uma roupa, você colocar ali a roupa de uma forma um pouquinho, mais genérica, vão ter várias peças de roupa ali, várias estampas, e aí e vai acabando o celular e trocando. Tá? Eu acredito que seria isso, mas vamos que vamos. grande abraço. Vamos pra cima aí. Cuidado com as informações. Quem transmite, quem escuta, porque tem coisa que a gente só pode levar em consideração depois que ela realmente passa a acontecer.